Boicote é uma palavra que volta toda hora para todas as mídias sociais. E o TV em cores vai debater e refletir um pouquinho sobre o que raios é boicote. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV, TV em cores. cores. A gente começa o vídeo explicando de fato o que é boicote, né? O boicote é o ato de se abster, de comprar, consumir ou lidar com uma pessoa ou uma empresa por conta de atos problemáticos que a pessoa ou a empresa está cometendo, né? O objetivo do boicote é causar alguma perda financeira para que a empresa ou a pessoa reflita sobre essas ações e tente mudar qual é a problemática ali que está acontecendo. É uma questão muito séria de como você deixa uma pessoa que não vai ter influência na sua vida e você não tem influência na vida dela Parar de fazer certos atos. A gente tem vários exemplos rolando de boicote hoje em dia, principalmente com a força da internet, né? E um grande exemplo recente foi com Harry Potter, de um lado com a J.K. Rowling, que teve um apagamento LGBT bizarro, e o filme, o novo filme lá da saga de Harry Potter e dos Animais Fantásticos, né? E também com o Johnny Depp, que teve várias alegações de violência doméstica, e ainda assim ele continua no filme como um personagem super relevante pra história. Pois é, a gente agradece muito a Fernanda Montenegro por dizer que ela não poderia fazer parte do filme. Obrigado, é, Obrigado, Fernanda. <risos> casando. Pois é, então assim a gente sempre que fala de boicote, a gente fala de uma coisa muito específica, pessoal porque, obviamente, quanto mais pessoas, melhor. Mas não é só porque você não está no grupo que o seu boicote não faz diferença. Eu acho que a gente tem que sempre pensar como indivíduos qual é a, qual a importância que você tem no movimento. Então, se você se abstém de fazer uma coisa financeira porque você não concorda com aquela empresa, com aquela organização, com aquela pessoa, você está fazendo uma diferença financeira naquela questão. É, a gente está pensando também no, na forma de lidar com nós mesmos, com a nossa índole, com a nossa moral, né? A gente entende que quando a gente faz o boicote, nem sempre essa perda financeira vai acontecer com a empresa ou com a pessoa, né? Mas eu acho que no final do dia a gente tem que tentar ficar bem com nós mesmos, né? Então, quando a gente chega e para de consumir alguma coisa que a gente acha problemática, a gente tá dando razão aos nossos valores e tá protegendo o que a gente acredita como certo. Alguns tipos de boicotes até chegam nas pessoas. A gente tem o exemplo da Scarlett Johansson, que descobriu que ela não podia fazer um personagem trans. Porque ela é esse gênero. <risos> e ela entendeu, de acordo com ela. Ainda tem a problemática dela não reconhecer que ela fez uma personagem asiática? Tem, a gente ainda está esperando. E o caso da escada de Orranson não é a única parte negativa, né? Do boicote. Às vezes o pessoal meio que tem um surço coletivo e começa a boicotar coisas que não são problemáticas, né? Um exemplo foi Capitã Marvel, que foi o primeiro filme da Marvel com uma heroína protagonista, né? E o pessoal quis acabar com aquele filme por algum motivo. Talvez machismo. Talvez, né? Nunca se sabe. O outro grande exemplo que a gente tem, já falou aqui no canal de Game of Thrones, né, que tem inúmeros de novo problemas de machismo, né? Eu parei de ver, eu falei sobre isso já algumas vezes, que por um tempo eu fiquei brigada com Game of Thrones. E eu só voltei quando eu sabia que eu ia ter pelo menos um pouco de paz. A gente teve certa paz no final, mas nem tantas outras, né? Pra quem não assiste Game of Thrones, a gente vai falar o grande problema que surgiu na nossa vida, que foi o estupro de uma personagem. Que foi o estupro da Sansa, que era uma personagem que a gente via desde o início. Era uma sessão extremamente gatilhante pra muitas pessoas. E muita gente ficou revoltada porque, um, isso não estava nos livros. E dois, não era nem um pouco necessário. É porque o problema fica que é uma série criada por dois homens, né, que decidiram gratuitamente fazer uma cena de onde uma mulher é estuprada simplesmente porque sim, né? Então a gente fica numa situação complicada onde a gente talvez continuar consumindo aquela série seja uma forma de apoiar e talvez você fala que você concorda com aquilo que está acontecendo, né? Assim, também já teve antes disso, né? Porque teve no início. Mas ao mesmo tempo, no livro, fazia sentido. A gente não entra muito nesses detalhes, mas eu acho que o que mais marcou a gente foi nesse momento. Porque começaram a fazer coisas, atro... foram atrocidades em Game of Thrones que eram desnecessárias. em vários outros lugares também. E a gente vê que essa violência continua. Game of Thrones já começou a bem errado, porque só tinha esses caras, não tinha nenhuma mulher escrevendo. Então na primeira temporada já teve sim uma cena de estupro. Mas a gente não percebia pela maneira como tinha sido descrita. Não, e ao longo da série inteira tem várias cenas de nudez feminina Exclusivamente, que a gente sempre fica pensando... Eu acho que é isso que a gente fala sobre boicote. É ficar refletindo sobre o quanto a gente precisa consumir aquilo, aquilo que é tão problemático, só porque tem algumas coisas boas. Isso foi meio difícil na época da internet, né? Porque é tudo muito de streaming, tem inúmeras coisas saindo ao mesmo tempo, e às vezes fica difícil a gente chegar e decidir ou saber, né, o que é problemático ou não. Eu acho que isso é um grande pensamento que a gente vê que o boicote, às vezes, tem umas coisas meio de cinza, uns tons meio de cinza, que fica difícil a gente decidir se a gente não fizer uma pesquisa que, às vezes, é exaustiva e a gente só quer assistir uma série, né, gente? É, e às vezes não chega em você. Eu já tive séries que eu gostei muito, eu tava muito encantada, e depois eu descobri que tinha um problema muito sério com a pessoa que criou. Eu não consumo mais, agora que eu sei. Mas, na época, eu sabia. A gente já falou aqui nesse vídeo, né, que o fluxo de séries, de filmes saindo, assim, é absurdo. A gente chega e entra num celular, num, num computador e tem inúmeras coisas para assistir e eu acho que a gente tem que pensar às vezes sobre a nossa responsabilidade e o como a gente faz parte de, dessa problemática, de toda essa problemática na audiovisual ou não. Porque, às vezes, a gente está assistindo um negócio que a gente gosta muito, né? E, sei lá, alguns anos depois, alguns episódios depois, a gente descobre aquilo é problemática, que tem um ator que é, tem, cometeu algum crime, que tem algum, algum diretor muito problemático ali envolvido, e a gente fica meio culpado com isso. Mas eu acho que a gente sempre tem que refletir sobre o que, que a gente faz com essa informação. A gente, a gente ter assistido algo antes não culpabiliza você, não é culpa sua nem nossa, né? Mas o que, que a gente decide fazer a partir do momento que a gente tem essa informação é o que define a gente, né? E, às vezes... É complicado achar é essa complicado. resposta. Né? É muito duro, às vezes a gente vai se sentir mal e é normal. E é chato você abandonar uma coisa que você gosta, porque você sabe que uma pessoa fez alguma coisa. E você nem tem culpa nisso. Mas é a responsabilidade que você toma é o que o boicote faz sentido. Sim, é. Sem essa responsabilidade, o boicote não existe. E esse foi o nosso vídeo sobre boicote e a gente tenta lembrar aqui que não acreditamos que existe uma resposta perfeita sobre como boicotar e o que boicotar. Monta muito cinza aí, muita informação de audiovisual hoje em dia, né? Mas a gente quer saber de vocês. Vocês já boicotaram alguma coisa? Vocês concordam com o boicote? Fala alguma coisa que você acredita que deveria ser boicotado e não foi. É, e aí, lembra gente, a gente tem vídeos todas terça, quinta e sábado. E tem playlists também. Muitas playlists pra poder assistir. <risos> e não esquece de dar like e compartilhar esse vídeo, caso você tenha gostado, pra ajudar o TV cores crescer ainda mais, Isso. né? Até a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.